Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Luciana Liviero. Eu sou a Luciana Liviero e nesse vídeo a gente vai discutir as fraudes nas urnas eleitorais. É fato ou é fake? Nesse final de semana, no sábado, foi preso um português de 19 anos de idade acusado de liderar um grupo de hackers que atacou, no primeiro turno das eleições de 2020, o site do Tribunal Superior Eleitoral, informações do Tribunal Superior Eleitoral. Ele chefiaria um grupo de portugueses e brasileiros hackers. Mas não é só o ataque de hackers que ameaça o sistema eleitoral brasileiro. Há também as fake news que repercutem nas redes sociais, inclusive com a ajuda de algumas autoridades que, mesmo sem provas, sem provas ou evidências graves, insistem em que há fraude no sistema eleitoral brasileiro. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro e sobre essas denúncias de fraude, eu convidei para participar hoje aqui desse vídeo com a gente a doutora. Carolina Nabarro Munhoz Rossi, ela que é juíza eleitoral da vara do, da, da zona eleitoral 284 de São Bernardo do Campo, em São Paulo. É, doutora Carolina, muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite para participar desse vídeo, que é tão importante porque, a, com as fake news, a senhora sabe como é, gerou uma desconfiança, né? E agora, para se desfazer. Essa informação falsa que circula por aí, na grande maioria das vezes, é muito difícil, muito mais difícil uh, uh, do que uh, uh, fazer proliferar uma notícia falsa. Né? Com relação a esse ataque dos hackers, por exemplo... Esse ataque, apesar de ter sido é, contido pelo Tribunal Superior Eleitoral e não ter afetado nenhuma informação mais valiosa, segundo consta, segundo informação do próprio é, tribunal, esse ataque está sendo usado por adversários do sistema eleitoral brasileiro para dizer, olha lá, pode ser atacado. Então, apesar de não ter tido nenhum efeito prático, este ataque é usado para mostrar a fragilidade do sistema. Eu gostaria que a senhora começasse comentando, então, esse ataque do, do, ao, ao Tribunal Superior Eleitoral. É, Luciana, nós, como juízes eleitorais, nós não temos acesso efetivamente às informações né, acerca desse ataque e como tudo foi feito. O que eu posso dizer é que, no meu entender, é o oposto. Esse ataque só mostra como o sistema é bom e como houve é, todo um trabalho muito bem feito né, de informática, de tecnologia do, do, da justiça eleitoral que impediu um ataque muito maior. Se você for verificar, os únicos dados que eles conseguiram foi dado, foram dados administrativos. Isso não afetou eleição, não afetou eleitor, não afetou registro de candidato, não afetou questões processuais relacionadas ao registro eleitoral. Todos os dados relacionados efetivamente às eleições continuaram protegidos. Porque, assim, é né, um sistema excelente. Então, se esse ataque tivesse sido bem feito, nós teríamos um problema enorme nas eleições. Houve esse problema? Alguma urna conseguiu ser atingida? Não é? Algum problema prático nós tivemos em relação à eleição ou algo relacionado à eleição? Não. Só se acessou dados administrativos. Agora, doutor. Agora... É... Apesar disso, o sistema eleitoral, ele é atacado como um sistema passível de falhas, né? Inclusive com denúncias, isso nós vimos muito em 2018, especialmente eleitores nas urnas, dizendo que tinham digitado o número de um candidato, tinha aparecido a foto de outro, ou que o voto dele tinha sido invalidado por algum motivo, ou que ele não tinha conseguido a confirmação do voto,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 O que disse que um dos agora, que tenta a questão de voto impresso e tal, diz o seguinte, se não temos como garantir que houve causa, então eles também não têm como garantir que não houve. Olha só o, a inversão é, da coisa, né? E diz mais, quanto mais que quanto contra o voto impresso, que é o que querem, não sei por motivo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 como era no sistema anterior, uma urna que fica ali lacrada e tal, para que este material seja usado em caso de dúvida. O que, como o TSE e como vocês, juízes eleitorais, enxergam essa proposta, que eu devo dizer, inclusive, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, portanto, foi considerado pela maioria dos deputados como funcionários, e agora segue o especial.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 Isso a gente não sabe. Doutora Carolina Navarra Vazoschi, quero agradecer muito aqui os seus esclarecimentos, acho que eles são fundamentais para utilizar o elemento no cidadão brasileiro, né, para que ele esteja ciente de como funciona o nosso sistema. Eu acho que se há dúvida, a primeira coisa que as pessoas devem fazer, quem tem dúvida, quem tem suspeita, é procurar se informar, procurar informações a respeito, e eu tenho certeza que esse nosso vídeo aqui vai colaborar para essa pessoa que está buscando informações é, direto da fonte, de uma fonte segura, de uma misa eleitoral que está ali lidando Uh, em todas as eleições, diretamente com essa questão, e, e vai poder, então, tranquilizar essa pessoa com relação à segurança do nosso sistema eleitoral. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista. É, eu que agradeço, e o que eu posso falar para as pessoas é o seguinte, é, vamos deixar a paixão de lado, a democracia é importante, é importante que se vote em quem se acredita, e para buscar informação mais segura, busque as informações oficiais, né, do TSE, hoje em dia é tão fácil buscar informação. Então, vem alguma informação, não tem de onde é a fonte, a pessoa não se identifica corretamente, vai atrás da informação. Informação de fonte segura. É isso que a gente orienta, tá bem? Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada.